Vamos passar então de seguida para, re... para as redes sociais com o Vasco Marques. Olá, posso dar um beijinho? Já nos víamos há algum já tempo, não, não é? Eu estava é de verdade. barrigona. É verdade, na altura. é verdade, é verdade. Agora estamos num estúdio maior, maior, também que fantástico. Te este fantástico, já te fiz aqui meia maratona pois. quase até aqui chegar dá aqui. Pra, dá para correr. Muito bom, muito é. bom. E traz-te bem neste ano Muito 2017. bem, Muito bem, obrigado. Uh, e, e... O, e o Instagram, como não podia ser, deixar de ser, entrou também muito bem. Com novidades. Ano, com muitas novidades. Eu não sei, se, o meu, o, o iPad, não sei se alguém pode trazer o iPad, porque é, nós vamos ter que explorar essa parte vamos do, explorar. do Instagram. Uh, eu já vi que usas Instagram, estava agora mesmo a pesquisar o teu utilizador e tens uma conta privada, ou pelo menos uma Sim, delas é privada, tem não privada. sei se tens mais alguma. Não, não é? É, privada. é privada. É privada. Portanto, uh, cá está, um exemplo de utilização do pois Instagram é. pode ser privada, ou então Ou... pode ser pública, aqui depende dos conteúdos que lá colocamos. Pronto, neste caso optas pelo privado, porque se calhar alguns conteúdos é só para um público Sim, sabes, mais restrito. Sim, sabes que eu uso o Instagram há pouco, muito pouco tempo, é assim. mas ainda não sei exato. Tens que me explicar, tu é és um, um expert nisso, ainda não okay. sei se sair para o privado, sair para o público. Tens no que... teu caso eu recomendo, se quiseres manter esta como privado, pelos conteúdos que lá estão, uhum. não ser de caráter público, podes fazê-lo e criar uma nova conta uh, pública e neste caso convertê-la para uma conta profissional, que é uma das novidades que surgiu há alguns meses, e ela sendo profissional, tem estatísticas, podes ter informação de contacto. Portanto, aqui neste caso, para a tua componente profissional, profissional. acho que seria muito interessante. Muito bem. mesmo. Uh, e por isso podes optar ou tornas pública, convertes para profissional a que já tens, uhum. ou se os conteúdos forem de caráter privado. Então, criar uma, criar nova, uma nova e divulgar essa. E pode-se manter duas sem qualquer problema. Ok, está bem, Vasco. Então, então, vou pensar. Eu bem. acho que vamos começar por ver um vídeo que tu fizeste. Penso que sim, pensamos em um vídeo nos muito melhores dia, momentos. Exatamente, os nos não é? melhores momentos, é verdade. Vamos então ver. Vindo. Olá, prazer estar aqui convosco. É com é um muito prazer que te recebo e espero que te sintas em casa e em, e em família aqui na nossa nova equipa. Muito em casa e com este cenário fantástico e excelente companhia, certamente vai ser um bom momento de partilha. Presidente Muito bem, aqui, Vasco. Está, este foi um ano, o... quase um ano de... Foi quase um ano, exatamente, de participação. regular aqui, que tem sido fantástico. Uhum. Uh, e este vídeo até estava uh, também no Instagram. E eu começaria por fazer aqui uma pequena listagem das novidades que ocorreram nos últimos meses no Instagram. E depois vamos explorar algumas delas. Okay. Então, uma delas tem a ver com o número de utilizadores, que passou para 600 milhões, portanto cresceu 100 milhões nos últimos 100 meses, portanto tem vindo a crescer muito. Mais do que o Facebook atualmente? É? O Facebook também tem crescido bastante, está no 1.8 mil milhões, okay. passou de 1.7 para 1.8. Mas, mas em termos de, de crescimento percentual o Instagram de facto está, está superior, é a rede social que está a crescer mais. 100 milhões de pessoas utilizam todos os dias as histórias. Não sei se já utilizas as histórias. Não, eu sou muito é só na muito vista feliz, nestas exatamente. coisas. <risos> as histórias já é, é relativamente recente é, e é fantástico. Já tem 100 milhões de utilizadores é, todos os dias a utilizar. Já é possível ter um controle sobre comentários. Ou seja, vamos supor, publicas um novo post no Instagram, não nas histórias, no, no, no feed normal. E por baixo tem opções avançadas, está cinzento, mas tem opções avançadas que permitem ocultar comentários, Vamos porque tu não queres comentários para aquela publicação, ah. podes desativar. Okay. Portanto, em alguns casos pode ser interessante. Uh, depois, nas histórias, as tais histórias que aparecem na parte superior, vamos já ver que aparecem as bolinhas, o que é que nós podemos fazer? Podemos publicar fotos, que já podíamos, os vídeos curtos, Curtas. e agora podemos publicar os boomerangs, que são aquelas animações que andam para trás eu para frente. Eu tenho isso, realmente. Sim. Antes só podíamos publicar no Instagram ou na app Boomerang, que é uma app à parte, agora os boomerangs funcionam dentro das histórias também. Acabei de fazer um mesmo há bocadinho, e quando estava E podemos ver. E podemos, eu vou já mostrar aqui. Okay. Uh, e também temos agora o mão, mãos livres. Os mãos livres é que carrego no botão, e ele grava o vídeo sem eu tocar em nada, porque até agora eu tinha que tocar no botão e tinha que estar lá o dedo para ele gravar. Agora, toco uma vez e ele grava. Portanto, esta é alguma das inovações. Ainda na história, já há uma inovação uh, que já está disponível em algumas contas, que é os diretos. É possível fazer um live dentro das histórias do Instagram, como fazemos no Facebook. No Facebook. Dá até uma hora, uh, depois desaparece. Desaparece. Portanto, fica só naquele momento. Uh, os utilizadores são notificados. Uh, quem for ao perfil ou nas histórias aparece lá uh, uma bolinha a pescar que está em direto. Isso eu também e, já vi. E depois algumas contas já têm. As tem. pessoas podem comentar, podemos fixar um comentário. Portanto, é idêntico como no Facebook, mas dentro das histórias. Por isso, é muito interessante. Uh, depois também temos os stickers. Podemos adicionar uh, stickers que são variantes de emojis em que eu posso adicionar de localização, de, de temperatura, de tempo. Na própria imagem. Na própria imagem, como no Snapchat. Sim. Provavelmente não utilizas Snapchat. Achas, claro que não. Mas a tua filha vai utilizar é dentro de alguns anos. A mais velha tanto certeza absoluta. certeza a certeza, certeza. Mas também. Mas quando lá haces caso, se calhar já é outra, é, já, é Certeza. É. E já é possível fazer uma coisa, em algumas uh, contas no iOS, que é guardar todas as histórias, portanto as histórias ficam lá 24 horas e depois desaparecem. Tal como no Snapchat é possível, eu posso descargar tudo guardar um vídeo com todas as fotos e vídeos e depois se eu quiser publicar no Facebook ou no Youtube onde eu desejar. Okay. Achas útil essa, essa questão do... de guardar de... tudo? Sim, guardar e depois aquela questão de desaparecer, tanto ser visível e depois desaparecer. Sim, uh, como só está 24 horas, uh, a essência é 24 horas, como é no Snapchat, a urgência de consumo dos conteúdos. Alguns deles, vamos supor que tu fazes uma história uh, e aquela história em particular de um evento que participaste uhum. uh, queres guardar. Então guardas tu para republicar no, no YouTube, no Facebook para ficar com ele para sempre. Portanto, não por, por regra, mas em alguns casos é interessante, porque a ideia é mesmo ser um, um consumo instantâneo, portanto 24 horas depois desaparece. Mas para alguns conteúdos pode fazer sentido. Ou por exemplo, imaginem, aqui no programa podem querer ficar com o um arquivo de tudo para depois fazer um, um, resumo, um resumo no final do ano, sim. por exemplo. Então tem aquelas peças de vídeos para reutilizar. Nesses casos. Uhum. Uh, também temos o Instagram Direct que permite enviar fotos ou vídeos para pessoas ou grupos de pessoas, e quando as pessoas vêm desaparece, como no Snapchat. E o, e o Facebook também já permite isto na, nas mensagens, portanto eu envio para alguém uma foto ou um vídeo, ela depois de ver, desaparece, desaparece, por mensagem pessoal no Instagram. O, o Instagram também tem o um Instagram Direct, que permite enviar, por exemplo... São quase mensagens secretas. Sim, sim, é isso mesmo. Também deixa enviar conteúdos, por exemplo, publicações no Instagram, mas estas não desaparecem. A única coisa que desaparece é quando eu envio uma foto ou um vídeo meu, diretamente para a pessoa, ou para um grupo. É possível guardar posts, portanto, como no Facebook é possível guardar. Uhum. Depois vou ao meu perfil e consigo consultar. Uh, já é possível colocar também like nos comentários. Portanto, alguém comenta, eu posso fazer like, como no também Facebook. no outro dia, tem lá um coraçãozinho, não é? Exatamente, é isso mesmo. Uhum. Uh, compras no Instagram para breve, portanto, identificar um produto, uma publicação, a pessoa toca uh, e vai ter o site para poder comprar. E uh, reforçando o Instagram for Business, falamos aqui em setembro, uh, que é ter uma conta profissional, que para o teu caso é interessante também. Portanto, são muitas novidades. Isso já está tudo a... Uh... Está tudo, menos o live, que é para contas selecionadas, okay. e as compras no Instagram também para contas uh, selecionadas. Agora vamos ver algumas dessas coisas, vamos aqui ver. a funcionar, não é? Portanto, vou abrir aqui o Instagram uh, e vamos ver, lá em cima, cá em cima temos as histórias, Sim. aqui temos o feed, uhum. aqui posso ver uh, a história, se eu fizer scroll vejo mais histórias e agora a lógica, se eu fizer assim passo para o modo de fotografia, uhum. se eu fizer assim passo para o modo das tais mensagens, mensagens. portanto o Instagram também funciona com, com esta lógica. Se eu tocar aqui, consigo ver a história. Portanto, este foi um vídeo uh, que fiz hoje, antes de vir para cá. Uhum. E foi feito com o um Mãos Livres. Toquei uma vez e depois ficou a gravar. Se eu tocar, passa-me para o próximo momento. Agora aqui tirei uma fotografia que se eu tocar aqui, vai para Olá Maria. Identificaste. Porque ok. eu tirei a foto ali fora do painel. Identifiquei o programa, o Porto Canal. Eu podia ter identificado uhum. o Porto Canal. E ao tocar, dentro das histórias, vai ter uh, a publicação. Aqui foi um bumerangue. Portanto, fiz só um bocadinho aqui foi na maquilhagem, coloquei a localização coloquei a temperatura e aqui é um vídeo normal portanto temos aqui os vários formatos de vídeos uh, vão ficando aqui as várias peças de história se eu tocar aqui e fizer assim uh, posso passar depois posso. para o próximo e se eu for tocando vai passando aqui para os, para os próximos agora posso fechar uh, se eu for ver aqui nos conteúdos uh, nos, vários, uh, nos vários comentários, eu agora posso guardar aqui se eu vir aqui uh, vários comentários, eu posso clicar uh, para comentar uh, e depois tenho então aqui a conta profissional, neste caso é profissional, significa qualquer pessoa consegue ser é. esta conta. pública, não é? Exatamente, uhum. é pública. Para além disso, tenho informação de contacto, telefonar, e-mail, dá para ter localização e tem uma coisa muito importante que são as estatísticas. Olá Maria também. Uhum. Das estatísticas. Ah, estatísticas. Uh, onde é que fez isso? Uh, portanto, cá em cima aparece ah, agora um okay. separador de estatísticas. Estou a ver aqui. Vou clicar aqui. Sim, senhor. e agora nas estatísticas posso ver informação uh, detalhada e esta é uma função que realmente é interessante uh, para conseguirmos consultar Isto funciona só no, no público? No, no profissional? No... O profissional é, só não é? funciona no público, pois. exatamente okay. sim. Sim. Também é possível, por exemplo, no caso do privado, no teu caso, é possível aceitares alguém e vamos supor que depois vês melhor quem é a pessoa e podes remover, e ela deixa de ver só no, no, no teu caso, no, no, no privado nos públicos não, quando a pessoa segue Uh, segue, eventualmente pode-se bloquear, mas nos privados têm essa particularidade. Uh, aqui podemos ver os conteúdos que nós gostamos, eu também consigo promover publicações diretamente a partir aqui do, do Instagram, uhum. uh, por isso o Instagram é, é cada vez mais uma ferramenta muito importante. Eu Ainda hoje estive a ver uh, amigos novos que tenho no Instagram desde a última vez que estive a consultar, porque se nós formos às definições, já agora posso ir aqui às definições, uhum. eu consigo posso ver seguir. aqui amigos do Facebook. Sim, exatamente. E uma técnica pode ser nós seguirmos os amigos. Neste caso, como a minha conta pessoal e profissional mistura-se um pouco, eu posso seguir os meus amigos para eles, uma parte deles vão seguir-me de volta. Portanto, é uma técnica de conseguir mais seguidores. Convidando-os. Convidando-os. Okay. Neste caso, não é convidando-os diretamente, mas seguindo Seguimos. a conta deles estão notificados. Ok, aqui diz convidar. E okay. eles tendem a seguir de volta. Tá Exatamente, bem. é essa a ideia. Ou seja, estás e... cada vez mais fã do Instagram. O Instagram, aliás, toda a gente está cada vez mais fã do Instagram, é verdade. E as histórias, ao contrário do que se pensava, foi um sucesso gigante. Uh, no início dizia-se, e verdade, é uma cópia do Snapchat, mas isto uhum. hoje em dia tu se copiou um Sim. pouco daquilo que tem sucesso, não é? Não há muito uh, mais a inventar? E se calhar, exatamente. Ainda há, não sei. Se mas... calhar ainda há muita coisa para inventar. Uh, por exemplo, o, o Facebook introduziu agora as transmissões em direto 360. Vamos fazer aqui uma, que é eu fazer uma transmissão, vês-te com a câmera normal, é uma câmera câmara em todas as é. direções. O Facebook já permite. Qualquer uh, okay, uh, dia o, o Instagram. Também. também. Exatamente era o que eu estava a pensar é, quando é fizeste essa, essa questão. Se calhar o um Instagram qualquer dia permite. Por isso, o Instagram é uma excelente ferramenta, seja para o uso pessoal, seja para o uso profissional, como é aqui no Alamaria Maria, no Porto Canal. Sim. E é uma excelente ferramenta porque cada vez há mais utilizadores. E quando eu consultei hoje, vi lá 3 mil novos amigos a usar o Instagram, desde o que eu que consultei. Portanto, está tudo a ir para o Instagram. Não quer dizer que vamos esquecer as outras redes sociais, Sim. mas devemos dar importância a todo tipo de presenças, que a imagem é importante e o vídeo. Muito obrigada, Vasco. Obrigado, Até foi um à prazer. próxima. Até à próxima.